Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melusso Caiu Nobre. Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, meus amigos, Anaconda ataca novamente, rapaz, ali com os seus vídeos utilizando os mods do Ermacer para poder reimaginar certos personagens ali, utilizando características de lutadores do Mortal Kombat 11, movimentos, poderes e tudo mais, para poder mostrar pra gente como seriam alguns personagens que não estão no game. Caso eles estivessem, e tá sendo bem interessante acompanhar esses conteúdos aí do rapaz, mano E hoje nós vamos trazer aqui pra vocês, pessoal Como seria se tivéssemos ali Camelion dentro do jogo Tanto o Camelion macho quanto o Camelion fêmea E também aproveitar o um embalo para poder mostrar pra vocês aqui um outro videozinho mais curto que ele fez Mostrando como seria Akira Vocês lembram da personagem lá? Dos Mortal Kombat clássicos e tudo, eu acho que ela aparece pela primeira vez no Deception, se eu não me engano, ou no Deadly Alliance, eu acho que é no Deception mesmo, vocês me corrigem nos comentários Então, nós vamos ver aqui esses dois personagens, então já aproveita deixa o seu likezão e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui já deixei tudo devidamente preparado Novamente lembrando, o canal Anhaconda, pessoal Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado para vocês acessarem lá, se inscrever no canal do cara dar, aquele, dar aquela moralzinha, né? Deixar um like, deixar um comentário e tudo mais ali Prestigiar realmente o trabalho que o cara tem feito Porque tá muito legal realmente, saca? Então, sem mais delongas, meus amigos Deixa eu até parar minha musiquinha aqui pra gente poder começar a ver A gente vai ver primeiro o Camelion Macho Tá? Depois a gente passa pro outro Camelion, que é a mulher. E depois a gente vai pro vídeo da Kira. Simbora. Ver qual é esse negócio aqui. O personagem tá invisível ali, né, mano? Caramba, trocou? Que da hora. Ah, skin do Scorpion. Reptiliano, mano. Ó, tá, tá dando umas falinhas quando eu troco os estilos dos ninjas. Ó, Rain... Ó, oh, Irmã, que da hora, velho. Porque a gente sabe que os chameleons na, na era clássica, né? São basicamente os ninjas mesmo, machos, né? Os homens. E tem a chameleon, que são as meninas. Pô, que da hora, velho. Nossa, que. Peraí, passou tão rápido aqui agora que a gente não deu pra gente sentir direito o gameplay direito. Vamos lá, vamos lá. aí, rapidão. Ó, oh, trocou. Pra escorpetinha. Nice. Nice. O oh, Rain Aí ele mixa as habilidades do Scorpion com o do Rain O Hermak ele também E ele obviamente ele tá pegando Do moveset do que poder fazer E manda aquela brutalidade ali maravilhada, rapaz Chameleon Wings falou ali Que da hora mano Muito louco hein Vamos aqui pro próximo vídeo pessoal Ele fez mais um videozinho curto aqui do Chameleon Vamos lá Ó, oh, você... Nós somos muitos, você é apenas um Nossa senhora, agora ele tá usando o moveset do Shinsung, ó Com as habilidades dos outros personagens Na verdade ele tá utilizando o moveset do Shinsung Por ele ter habilidades do Rain, do Ermac e do Reptile, né? E aí ele foi... Utilizou o um mod pra poder incrementar habilidades do Noob Incrementar habilidade habilidades do Sub-Zero e tudo também Chameleon Wings Oh, que muito doido, velho. Muito doido. Agora, pessoal, nós vamos aqui pro camélion fêmea. A mulher, no caso, aqui. E esse é um interessante que eu até tinha começado a ver o videozinho antes de gravar pra vocês. Porque... Ele pega a skin da Jade, né, reptiliana, que a gente pegou na das combat leagues que a gente jogou e tudo mais E ele utiliza o moveset base da Milena pra poder compor os movimentos, né, do personagem aqui e tal E aí, obviamente, vai mixando os poderes das meninas que a gente tem no jogo, nas ninjas, né Então bora lá ver qual é que é Ó, oh, musiquinha da hora essa daí, hein, de seleção de personagens do Armageddon Ó, a gente viu ali movimentos da Milena, da Kitana acontecendo, os teleportes ali também, ó Agarrãozinho um clássico da Milena a Linguana, o, o legal é que essa Linguana combinou com a skin reptiliana que a gente tá usando, né O movimento da Milena mais uma vez, as roladinhas ali, aqueles golpes ali que ela deu o overhead também Que é o segundo hit, né, naquela string Ó, ganchozão, ó, acabou não aparecendo a, o Sai da Milena, porque ele tá utilizando o um mod, então realmente não aparece Ó, isso daí é da... é uma habilidade etérea da Milena, não é? Que ela tem dentro das variações, eu não lembro muito bem o Agarrãozinho da Milena também, tentou um levantamento ali estilo Que Esqui, Esquisito, mas foi da Milena mesmo que ela fez ali, né? Que tá usando no, a, a, os mesmos movimentos naquela Kitana também Mas, pô, interessante, ó Mixando ali golpes dos personagens na Jade A gente tá vendo basicamente golpes da Milena e da Kitana apenas, né? Da Jade de vez em quando acontece Tem um momento que ela solta uma fumacinha da Jade Que ela, né, faz aquela fumacinha dela Assim e tal Olha lá, ela fez, deu o barulhinho, ó, o efeito Mas basicamente a gente tá tendo aí Kitana, Milena e Jade É porque são as ninjas que a gente tem no jogo, né Não lembro se tem mais algumas Mas acho que são as únicas, as únicas ninjas que tem no jogo mesmo Nossa senhora Ah, ela utilizou até a finalização da brutalidade da Milena, onde ela olha no espelhinho lá, o espelhinho vai e quebra por causa desse negócio dela ser bizarramente, né? Escrota, vamos dizer assim. Mas, pô, interessante, cara. Interessante, ó. A gente vê esse mix, esses mix-ups que ele tá fazendo aqui com habilidades, ó. Novamente o Sairi não apareceu. Ó, a roladinha da Milena. O teleporte da Milena. O ventinho da Kitana. Ó, e deu um barulhinho ali daquela fumacinha da Jade Mas parece que ele modificou de alguma forma no mod Pra poder usar uma outra habilidade Uma coisa assim, pelo que eu tô entendendo, entendeu? Porque esse mod do Hermosel, pessoal Dá pra gente poder fazer vários tipos de coisas diferentes assim com o personagem Em termos de modificações do que ele consegue fazer, sabe? Então é realmente bem interessante Bem interessante Dá pra gente fazer uns mix-ups mix muito loucos, entendeu? Com cada personagem a investidazinha da Melena também, ó. Ainhaconda, rapaz. isso daí, ó. Nice demais o conteúdo do cara, velho. Como eu disse, vai estar vai tá tudo aqui embaixo pra vocês no, no, no comentário fixado do vídeo pra vocês conferirem, tá? E outra coisa, agora nós vamos ver aqui os movimentos da Kira. A gente sabe que ela é uma personagem originalmente aí do Black Dragon, né? Que é o clã do Kano. Então, o que, que ele fez? Ele pegou a Scarlet, né? Como design mesmo ali, como personagem, né, pra poder fazer as vezes da Kira, vamos dizer, no Mortal Kombat 11 e pegou o moveset do Kano e colocou com ela pra justamente casar com essa questão dela ser do clã Black Dragon, né, então agora a gente vai ver um pouco dos movimentos dela aí, como ele foi, como ele implementou aqui na verdade, e eu não lembro como são os movimentos da Kira nos Mortal Kombat clássicos porque faz muito tempo que eu não jogo com a personagem, então eu realmente não lembro, mas vamos ver como é que ficou esse negócio aqui Essa musiquinha é do Deception Da hora, da hora É, então realmente ela aparece no Deception mesmo, né? Ó, é basicamente os movimentos do Kano, só que com a skin da Scarlet, né? Não tem nada muito diferente assim, não O não pior que eu não lembro os movimentos, ó Ela deu um dashzinho ali de cima pra baixo, ó Eu não sei se a Akira tem alguma coisa nesse sentido aí nos golpes dela mas ele, ele basicamente colocou dessa forma pra poder representar a participação dela no clã Black Dragon, entendeu? Nossa senhora, que, que lindo esse aí agora, hein? Beleza. Ó, utilizando o golpezinho da Sônia também ali, ó. Ele deu uma mixada. Um golpezinho da Sônia com o Kano. Ó, o foguinho no cantinho pra poder dar aquele dano de graça federal ali, né, mano? Que ranca pra caramba, não é possível um negócio desse. É, tome. Nossa senhora, combaço Pô, ficou legal, hein, mixando golpes do Kano Com golpes da Sony, ó, essas argolinhas da Sony Aí, ó, olha, deu um pop-up ali Deve ser por conta do fogo Que deu esse pop-upzinho, né Nossa senhora, o tamanho desse Combi, bom Eita, nós, né, mano Usando aquele Friendshipzinho do Liu Kang, ele poder finalizar Com chave de ouro, hein Pô, mas ficou legal, cara, a ideia, ficou legal Como eu, eu, eu disse no início dos vídeos, né, que eu tenho apresentado aqui pra vocês São basicamente os conceitos aí que ele tem trago pra gente com relação aos personagens, entendeu, pessoal? Então, assim, não quer dizer que, pô, o personagem seria dessa forma Não, ele tá usando os recursos que ele tem pra poder trazer pra nós uma ideia de como seriam os personagens, né? Eu acho que os que mais se encaixam, de fato, foram, foram os do Camelion que ele fez e alguns outros ali que ele pode aproveitar habilidades, como o próprio Ermac, o próprio Smoke também, que ele pode usar habilidades de outros personagens do próprio game pra poder compor aí esses poderes destes que não estão no Mortal Kombat 11, né? Que não vieram. Que tomara que estejam no próximo Mortal Kombat aí, né? Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho do Anaconda. Mais uma vez, pessoal. Eu quero aí... É... Que vocês acessem lá, cara, o, tra o trampo do cara, né? O canal do cara vai estar tá aqui embaixo no comentário fixado Pra poder justamente dar essa força, entendeu? Acesse os vídeos dele lá Tem mais vídeos já de, de mods, de reimaginação de personagens recentes que a gente deve trazer mais pra frente aqui pra vocês no canal e tudo Acessa lá, deixa um likezão, comenta e tal, sabe? É sempre muito legal vocês apoiarem esse tipo de trabalho Porque imagina o trampo que deve dar pra ele poder fazer um negócio desse aqui, entendeu? Então espero que vocês tenham curtido meus amigos mais esse videozinho Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí Até mais e fuemos meus amigos